O trabalhador humanitário, muitas vezes você entra na vida de alguém quando aquela pessoa está vivendo potencialmente o pior momento da vida dela. E aí você é justamente quando você entra, então você vê muita dor do outro. E, e claro que isso tem um impacto em você, até porque você também está longe da sua família, você está num ambiente que não é o seu, uma cultura que não é a sua, então você tem que se adaptar, tudo é novo. E você ainda tem, você ainda testemunha né da, da, da violência, da, da guerra. É muito difícil, eu acho que para mim chegou um momento que eu tive que começar a fazer terapia, porque ficou, ficou muito pesado. Mas é difícil, eu acho que sempre um pedacinho de você sempre fica para trás quando você termina uma missão. Foi um dia, eu estava em casa na República Centro-Africana e meu chefe recebeu uma ligação que tinham tido uns combates e tinha uma pessoa ferida. Num lugar que não tem posto de saúde, não tem nada. Então, a gente tinha que ir lá, porque até chegar essa pessoa tinha um, um, vários postos de controle militares dos grupos armados. Então, eu fui com os colegas da, da equipe médica e, e eu tava lá justamente porque meu trabalho uma parte do meu trabalho era falar com os grupos armados e, e liberar os pontos de controle para eles deixarem a gente passar. Demorou quatro horas para chegar no lugar, a gente chegou, a pessoa tinha sido baleada no abdômen. E, e, e voltando com a pessoa, o. A gente teve que vir bem devagarzinho por causa da, da dos ferimentos dele e ele gritou muito de dor, muito. Então a demorou, a gente demorou quatro horas para ir, a gente demorou seis horas para voltar. Primeiro ele gritou, depois ele chorou baixinho, aí uma hora ele ficou em silêncio e ele faleceu dez minutos antes da gente entrar no hospital. Então isso foi uma coisa que me marcou muito porque era um garoto assim. assim. Era um menino, assim, devia ter 17 anos. E foi uma coisa que me marcou, assim, bastante. E acho que todo trabalhador humanitário tem uma história de uma vez que a gente chegou tarde demais. E essa né, é uma, foi uma história que, que ficou comigo. Acho que vai ficar para sempre, assim. E uma outra boa foi no Sudão do Sul. Tinha um um vilarejozinho assim perdido no meio do nada, num lugar que não tinha nenhuma estrada para ir. E a gente foi visitar esse vilarejo porque a gente ouviu que tinha pessoas chegando. Então a gente chegou nesse vilarejo super pobre, as pessoas viviam também de agricultura de subsistência, mas naquele ano tinha sido um ano ruim, pouca chuva, então a, a, tinha tido pouca a, a, a colheita, né, a colheita tinha sido ruim, e esse pequeno vilarejozinho começou a receber várias pessoas que vieram andando do, do, do Sudão, porque a situação onde eles estavam no Sudão, eles tinham sido atacados, tinham sido, então eles estavam fugindo de lá, e eles chegaram nesse vilarejo. Quando eles chegaram nesse vilarejo, sem nada, assim, com a roupa do corpo, as pessoas do vilarejo dividiram o pouquinho da colheita que eles tinham. Então, quando a Vermelha Internacional, e os meus colegas, a gente chegou lá, a única coisa que as pessoas tinham para comer era grama, porque a comida tinha acabado. Porque as pessoas desse vilarejo dividiram um pouco o que eles tinham com as pessoas que chegaram e agora tá todo mundo sem nada e eles estavam comendo grama e a época das chuvas estava no fim, então logo a grama ia secar e aí não ia ter mais nada. E aí a Cruz Vermelha Internacional conseguiu organizar uma entrega de comida e só que era um lugar sem estrada porque é tipo um pântano assim essa área. e o Só que os caminhões com comida não iam conseguir chegar porque são pesados demais, né? Eles iam lá e não iam conseguir chegar. Então a Cruz Vermelha organizou para vir o é, um avião, então o avião organizou toda uma estrutura, várias toneladas de comida, então eu e meus colegas no, te, no, no chão, né, no vilarejo, a gente organizou as pessoas e o avião da Cruz Vermelha Internacional veio, deu um rasante e jogou a comida, e aí ela caiu, e aí a gente conseguiu organizar a distribuição, e a gente conseguiu servir todas as todas as famílias que estavam nesse vilarejo e com essa comida eles conseguiriam aguentar até a próxima estação, quando viria a próxima colheita. E foi um, foi um... Tenho muito orgulho de ter participado dessa equipe.